Vai lá, vai, vai Eu tô aqui 2014 a luta continua Investigando, 2014, luta continua, investigando de onde vem tantos bilhões Copa do mundo no Brasil Uma goleada de violações Eu tô aqui com bloco na rua 2014 a luta continua Investigando de onde vem tantos bilhões Obrigado de onde vem tantos bilhões Copa do mundo no Brasil Uma goleada de violações ei, ei. Eu...